Melhora também a qualidade de vida. Parabéns, Unisul. E Celeste também. Você já ouviu falar do Social Good Brasil? É uma ONG referência em inovação social no país que promove o uso das tecnologias, novas mídias e comportamento inovador para contribuir com soluções de problemas para a sociedade. Vamos ver a reportagem? O Social Good Brasil nasceu há oito anos e já é líder no país do movimento Global Plus Social Good, que reúne várias organizações, entre elas as Nações Unidas. O trabalho conjunto de milhares de entidades tem o objetivo de fomentar e aprimorar o uso das tecnologias para melhorar a qualidade de vida. Em Florianópolis, esse desafio é encabeçado pelo Social Good Brasil Lab, um laboratório que auxilia empreendedores que tenham ideias, que ofereçam soluções aos problemas com o uso da tecnologia. O Lab é justamente para pessoas, organizações, qualquer lugar do Brasil, que tem uma ideia, uma iniciativa, que realmente querem, desejam solucionar um problema social, é, mas ainda não sabem como fazer isso, ainda não sabem como colocar em prática. E a nossa ideia é isso mesmo, tirar a ideia do papel, tirar a ideia da cabeça e colocar para funcionar. A plataforma Surdo para Surdo foi um dos destaques do Social Good Brasil Lab do ano passado. Através desta ferramenta, alunos e professores estão trocando conteúdo pela internet sem a necessidade de legendas ou então de intérpretes, usando apenas a língua brasileira de sinais. Ideias assim estão cada vez mais pulverizadas pela rede e o melhor de tudo, estão transformando a vida de milhares de pessoas. Eu sou filha de pais surdos, eu cresci né, na sua comunidade, e eu vejo a dificuldade ainda como as pessoas ainda vejo o surdo como coitadinhos, ou, né? E ainda eles sofrem, né? Então, meu sonho é um dia que o surdo tenha seja igual como qualquer qualquer outros, né, com o um ouvinte, que tem um espaço no mercado também de trabalho. A plataforma já está mudando a vida da Ingrid e da Edineide. Elas moram na cidade baiana de Remanso e estão tendo aulas à distância com o professor Jauro, que mora em Joinville. Quando ela começou a entrar, participar, né, no projeto surdo para surdo, ela aprendeu muito, mudou muito, ela começou a entender, né? porque aqui na cidade dela não tem cursos que ajudem os surdos, então está ajudando muito ela. E também é importante que está ajudando ela a ter contato com outro surdo, né? que ensina até, tem a estratégia melhor para explicar para ela em Libras. Né? O professor Jauro, que também é surdo, comemora essa conquista. Ele mesmo teve dificuldades em ser aceito na escola por causa do preconceito. Ele conheceu né, o projeto Surdo para Surdo e agora ele está ajudando né, os outros surdos que têm dificuldade em português. Ele fica muito triste quando vê os surdos né, que não entendem nada de português e ele fica muito feliz em estar tá ajudando. A meta é levar o surdo para surdo para o maior número possível de alunos. Uma solução inovadora que nasceu da preocupação da Fernanda e do Robson, mas que se tornou real graças à parceria com o Social Good Brasil Lab. A plataforma ajuda a conectar tanto aquele que precisa da aula quanto aquele que quer oferecer. E isso a longo prazo é, causa uma grande motivação no aluno, porque ele começa a ter mais interesse por estudar, a ter interesse também em se formar. E a gente acredita que com a educação a gente consiga atingir uma grande quantidade de surdos no Brasil e vai chegar uma hora que os próprios surdos vão conseguir fazer a mudança que eles precisam. O laboratório já apoiou cerca de 400 empreendedores. Os projetos selecionados passam por um treinamento de quatro meses. As inscrições para a edição deste ano vão até o dia 26 de março. As informações estão no site do Social Good Brasil. Que bacana, não é? E quando a gente rompe... Quebra preconceitos, a gente rompe barreiras, não é? Muito legal esse trabalho de group. Parabéns para, todos, para toda a equipe, na verdade. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre assédio sexual e assédio moral. Você já sofreu? Sabe a diferença? Vem aí o doutor Sandro Cel, professor de criminologia e presidente da Comissão dos Direitos Humanos, OAB. É rapidinho, a gente já volta.